Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o último fim de semana de setembro. E como é que está a vida de vocês nesse mês? Será que vocês realmente levaram a sério o mês da Bíblia? Por mais que a gente tenha levado, a gente sempre ainda está em falta ainda. Eu vi uma piadinha destas do WhatsApp, que um padre foi convidado para um aniversário e sumiu uma peça dos talheres lá do aniversário, e a conclusão foi de que era o padre que tinha levado aquela peça valiosa. Aí diz que fala com ele não fala, no final do ano, outro aniversário. E aí então, a mulher não aguentou e perguntou para ele, padre, por acaso, o senhor não levou por acaso, por engano, tal peça? de um jogo de jantar que eu tenho, no dia do aniversário, o ano passado tal, o padre disse, olha, não levei não, eu coloquei dentro da Bíblia. O que significa que ela não tinha aberto a Bíblia durante um ano todo. Às vezes, queridos irmãos, nós também, temos muito carinho pela nossa Bíblia, pela nossa Sagrada Escritura. Tanto carinho que a gente não abre para não desgastar. E a Bíblia é para ser lida. E não somente lida, mas também meditada. A Bíblia é uma carta que Deus, nosso Pai, nos manda. Com todo carinho, com todo amor, com todo esmero. Uma carta que só vai nos direcionar para o bem, apresentar a graça de Deus, o amor de Deus para nós. Como é importante, queridos irmãos, nós termos um carinho especial pelas Sagradas Escrituras. E se não fazemos até agora, vamos tentar fazer. É muito bom... Parar diante da Sagrada Escritura Ler e refletir E praticar a palavra de Deus O essencial é a prática Não adianta nada você acender uma luz Se você não abre os olhos Se você não está disposto A utilizar aquela claridade para o seu bem A Bíblia é uma luz mas uma luz que quer clarear o nosso caminho, quer nos dar Deus para nós. E a palavra de Deus no dia de hoje, queridos irmãos, apresenta para nós o livro dos números, quando Moisés, um homem privilegiado, um homem santo, recebe uma incumbência de Deus, nosso Pai. Dividir um pouco daquele espírito que animava ele para a travessia do deserto, para animar o povo. E Moisés, então, reuniu os anciãos e procurou dar aos anciãos um pouco da sua espiritualidade. E é interessante... Que Moisés, acho que estava equivocado, porque me parece que eles não aceitaram muito não, viveram um pouco aquilo lá e já deixaram de viver. Mas Moisés recebeu o tal filho de Num, um homem invejoso, que foi até Moisés e disse, olha, tem dois rapazes no acampamento que não param de profetizar. A dá de E aí então Moisés disse. Por que que você veio falar com tanto entusiasmo dos teus irmãos? Você está com ciúme deles? Assim toda a comunidade começasse a profetizar. Queridos irmãos. Às vezes nós também. Nós achamos assim melhor que os outros. Às vezes nós também queremos colocar parâmetros, cercas, diante das pessoas e julgamos as pessoas. Como é importante a gente ver o mundo com humildade, com simplicidade. Valorizar o irmão, a irmã. E olha, queridos irmãos eu encontro em São Paulo muito mais testemunho de pessoas que não é tão religioso quanto aqueles que estão dentro da igreja. Testemunho eficaz, testemunho de vida realmente. E às vezes até são discriminados, às vezes até mesmo são colocados um pouco de lado. Eu tenho uma comunidade de umbanda dentro da minha paróquia, e eles, todo ano, eles têm duas vezes por ano, eles vão lá e pedem para rezar a missa para eles. Mas olha, a igreja fica toda branquinha. Os cantos que eles pedem para cantar são tão simples. Os anjos, todos os anjos, canto do, ar... do, on... do tempo do onça. Mas é muito bonita a vivência deles naqueles terreiros, aqueles, aqueles becos que eles participam. São bons, são irmãos uns dos outros. E a comunidade deles servem a comunidade onde eles estão de uma forma muito bonita, se ajudam muito. São todos pobres, mas se ajudam com aquilo que pode. Já tenho pessoas dentro da minha igreja que criticam. Como o senhor vai celebrar? Eu estou pouco importando porque falam, deixam de falar. Mas o que eu vejo é uma capacidade muito grande de ser generoso, de ser bom, de buscar do jeitinho deles as coisas de Deus. E eu tenho certeza que vocês aqui não são assim. Mas, corre o risco de ser. No Evangelho de Jesus Cristo, Jesus nosso Senhor também está recebendo os apóstolos que foram para a missão. E Jesus nosso Senhor sabe muito bem com quem ele estava lidando. Pessoas humanas, pessoas muito sinceras, pessoas sim de coisas boas, mas também com seus fracassos humanos. E chega João, chega outro discípulo e diz, olha, nós vimos pessoas pregando em teu nome, e nós mandamos eles calar. Nós mandamos. Queridos irmãos, Jesus reprova isto. Ele diz, quem não está contra nós, está a nosso favor. Ninguém é capaz de levar Jesus Cristo ao irmão, à sua comunidade, se ele não estiver cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito de Jesus. E aí Jesus dá esse exemplo. Cuidado. Jesus está falando assim muito diretamente com as pessoas mais queridas dele. Ele está sendo assim, aqueles dias ele está sendo assim, o professor por excelência, o mestre para poucas pessoas. Para os seus apóstolos, alguns discípulos. Não é mais para a multidão, não. Mas Jesus nosso Senhor, Vai dizer, aquele que escandalizar alguém, uma criancinha que seja, se ele não levar a sério a sua fé, toma cuidado. E ele dá três exemplos. Melhor seria cortar a mão, cortar o pé e tirar o olho fora. Queridos irmãos, a mão é o que nós usamos para nós fazermos as coisas. O que nós usamos para nós pegar as coisas. que nós usamos para abençoar, mas também para dar um tapa, dar um soco. Os pés nos levam pelos caminhos da vida. E o olho é esse luseiro que nos orienta para a vida. Jesus diz, pois é melhor tirar isto tão importante para a natureza humana, do que você utilizar da mão, do pé ou do olho para pecar. Queridos irmãos, quantas vezes eu fico pensando comigo, a minha mão, qual é a mão na vida que me leva a pecar? São tantas coisas, tantas histórias. Pois escolher as histórias que não edificam, que não me levam a Deus. E ser capaz de deixar de um lado é uma virtude, é uma graça de Deus. E às vezes nós precisamos passar por sofrimento. Igual nós estamos passando hoje com essa pandemia que aí está, para a gente encontrar Deus. Às vezes é importante quebrar um pouco o nosso nariz para a gente encontrar Deus. E eu vejo tantas pessoas que passam uma vida inteira, de qualquer jeito, mas lá um dia acontece um fato extraordinário e a pessoa acaba encontrando Deus em São Paulo, principalmente na Zona Leste, tirando o, o suicídio constante que muitos vivem, se entregando ao mundo da droga, da bebida, do descaso pela vida, virou praticamente é, um estilo de vida morar na rua, nós temos tido também muito suicídio, alto suicídio, em que a pessoa realmente acaba com a vida dela. E é interessante que às vezes as pessoas, elas conseguem ver que ela poderia ajudar aquela pessoa, quando já não tem mais jeito, quando já não tem mais solução. Na minha paróquia esses dias aconteceu um fenômeno que eu fiquei estarrecido. E acho que são coisas que você nem imagina que podem acontecer. Uma mãe brigou com o marido, o marido foi embora, queria levar os dois filhos de 12 anos. Ela deu calmante para os filhos, tampou todos os buracos da parede. Ela tomou calmante também e ligou o botijão de gás. E aí você já viu, não precisou nem botar fogo, asfixiou todo mundo, foram lá para rezar a missa semana passada. Como o mundo está precisando de Deus. Como a nossa juventude está precisando de Deus. Quando eu entrei para essa igreja e vi tantos jovens, que bonito. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns por esse templo maravilhoso. Que beleza. Mas não é tudo. Quando você vai lá para a leitura de São Tiago, aí você tem um recado que a gente precisa escutar bem e ver o que sobra para a gente. São Tiago condena a riqueza que nasce da exploração dos empregados, a exploração do homem pelo homem. E São Tiago é muito duro, ele diz que realmente vão para o fogo do inferno. Aqueles que não levaram a sério a fraternidade não levar a sério a generosidade. Queridos irmãos, nós precisamos sim da beleza da nossa igreja, da beleza do nosso templo. Eu sou assim amante de tudo aquilo que é bonito. Porque a beleza vem de Deus, senão eu não faria uma rosa, não colocaria até perfume numa rosa. A beleza vem de Deus. Só que Deus quer também... Que a gente preste atenção nos espinhos que a vida humana tem. E olhar pelo irmão, ajudar aquele que precisa de mim. Estava assistindo esses dias, aqueles programas de televisão que parecem esses grandes aparelhos de visualizar cientificamente coisas que a gente não conhece ainda. E estava prestando muita atenção o nascimento das estrelas, igual pipoca. Coisa mais linda do mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu sou diante de Deus para Ele se preocupar tanto comigo? Se Ele tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa grandiosa para estar tá preocupando. Pois Deus preocupa conosco, com cada um de nós. Somos uma pequena molécula dentro de um grão de areia. Não somos nada. Mas diante de Deus somos tudo. Ele nos ama. E o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele deu o Seu próprio Filho. Seu Filho veio e nos orientou. A proposta de Jesus está aí. Deixou seus seguidores como Tiago. E São Tiago nos deixou esse recado. Cuidado com as riquezas. As riquezas podem ser muito boas, como também pode ser perversa. Cuidado com as riquezas. Tem uma outra historinha também muito interessante. Um bispo desses bispão que gosta das coisas bonitas e tal, chamou um padre favelado, um coitadinho, para almoçar com ele. E aí diz que quando o padre chegou na hora do almoço, a empregada preparou a mesa e chamou o bispo que estava pronto. Quando o padre chegou perto da mesa olhou aquelas taças, aquelas coisas bonitas, ele disse para o bispo, senhor me desculpa, mas eu sou um padre pobre, eu vivo no meio dos pobres, sou solidário aos pobres, e eu não sento numa mesa desta, mesa dos ricos. Aí disse que o bispo não tinha o que fazer, falou, tudo bem, como que a gente faz então? Eu tenho uma coinha, cuinha daquela de barro, né? Tem uma cuinha que eu carrego sempre na minha mochila E eu vou pedir para o senhor, a sua empregada Faz um prato para mim e me dá nessa coinha E eu vou sentar ali naquele banquinho Aí desculpa, o, o bispo fez isso Pegou a cuinha entregou para a empregada, ela serviu E quando ia entregar para aquele padre, pobrezinho, bonzinho Caiu a coinha, ela deixou a coinha cair. E o padre virou um bicho. O que, que é isso? A única coisa que eu tenho, você me quebra e tal. O bispo ficou olhando. Quando ele acalmou, o bispo falou, pois é, padre. A sua cuinha são as taças que eu tenho sobre a mesa. Essa questão da riqueza, queridos irmãos, é um problema. A riqueza tem que ser vivido, bem vivido. Não pode fazer parte do meu egoísmo, da minha extrema autossuficiência, da minha diferença com os outros. A riqueza é boa. O que não é bom, aquele rico que não sabe ser rico. O que não é bom, a pessoa utilizar da riqueza, para explorar o outro, para massacrar o outro, para matar o outro. É o que está acontecendo muito em nosso país, e nós temos que trabalhar para que esse mundo seja melhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos ilumine, ilumine a nós, Padre, Padre Adriano, Diácono, Padre Queiroz, que Deus ilumine esta comunidade, para que a gente realmente acerte na vida. Que a gente possa um dia gozar da plenitude na casa do Pai. Que a gente não tenha medo da morte. Quando a gente tem muito medo da morte é porque a gente ainda não está preparado. Que o Senhor nosso Deus venha nos dar a graça de vivenciar a sua palavra, o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja louvado Creio em Deus Pai